Só as oitavas interessam ao tricolor. E apenas uma vitória basta para isso. Mas um confronto de campeões vai tomar conta do Morumbi. É decisão entre Brasil e Argentina. São Paulo e Racing. Sintoma de um grande jogo. Nesta terça, 9h15 da noite. Partiu! É Libertadores da América. No SBT.